E aí galera, beleza? Drago aqui na área para desta vez trazer para vocês. Quer dizer, trazer entre aspas, né? Eu gostaria que vocês respondessem para mim esta planilha que eu vou deixar o link na descrição. É para apenas as pessoas que moram no Grande Recife e aos redores do Grande Recife. Ou seja, Olinda, Jaboatão. Eu gostaria de fazer essa pesquisa para a gente estudar uma maneira de trazer a Blizzard para cá, tá entendendo? Né? E existe uma galera da Blizzard interessada no assunto e é exatamente isso que eu preciso de vocês. Quem mora nessa localidade, por favor, participe da pesquisa, responda como vocês gostariam de responder. Dizendo se vocês têm interesse ou não, essas coisinhas, né? É uma coisa bem simples, uma planilha bem simplesinha, filezinha que se vocês responderem com amor e divulgarem para o máximo de pessoas que vocês conhecerem que joguem Overwatch e que morem perto né, da, da localidade de Recife e aos arredores, né que é o Olinda, todo mundo sabe o que, é que tem aqui. <risos> e, então, fica a dica. Obrigado a todos e tchau, tchau!